migração, para que você fique por dentro mesmo do que está acontecendo. É o nosso dever deixar você bem informado né sobre o que está acontecendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora para a terra da doutora Hannah Crispin, né que ela, ela que é mineira, lá de Belo Horizonte, eu vou para lá para conversar com um torcedor cruzeirense, já vou falar logo escancarado, porque não tem jeito, né já vou falar aqui, chutar o pau da barraca. Nosso querido Rogério Tobias, bom dia, como é que você tá, meu querido? Bom dia, Freely. Bom dia a todos que nos acompanham aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Como é que você tá, meu queridão? Tudo tranquilo por aí? Tudo bem, graças a Deus, né? Estamos aí na, na batalha. E vamos continuar aí, né? Temos aí muita coisa bacana pela frente. Muito bom. Hoje nós vamos conversar aqui no nosso programa, vamos bater um papo aqui, aliás, né? Um papo bacana, como fazemos toda quinta-feira. E você que está aí nos acompanhando, né? eu acho muito importante que você tome nota de tudo que é dito aqui no programa. Rogério Tobias é professor universitário, viaja o Brasil inteiro dando palestras. Então é um cara diferenciado e eu tenho o maior prazer em tê-lo aqui no programa Negócios Fechado. Hoje o tema é diferencial competitivo. E nós já vamos entrar aqui nesse assunto. Eu queria uh, que você falasse ou, o que, que você chama de diferencial competitivo de um produto para o empresário que está assistindo aí o nosso programa. Freely, a gente está vivendo, uma, por mais que, que as pessoas é, não pensem assim, a gente está vivendo uma época de comoditização. O hum. que, que significa isso? Uma, uma, uma, uma coisa que está acontecendo, todos os produtos têm muito, são muito parecidos. Né? Há um processo de transformação, as, os produtos, os serviços, eles tendem a ser muito parecidos uns com os outros, e os clientes, então, é, ficam sempre na dúvida de quais produtos escolherem. O que, que acontece? Os clientes se espalham. Então, fica um pouquinho de cliente para cada empresa. E todas ficam prejudicadas. Hum. Então, é, esse processo de diferenciação é uma ação de marketing que as empresas têm que tomar. Entendi. Bacana. Bom saber disso aí. Agora, por que o que um valor agregado ou diferencial pode realmente fazer a diferença... Uh, fazer, como é que eu posso dizer? Pode realmente fazer para um produto aí ou uma marca, né? É, quando a gente fala desse valor agregar, agregado ou esse diferencial que você está dizendo aí. Qual que é o impacto num produto ou numa marca? E aqui eu falo não só para grandes empresas, mas como a gente falou lá atrás, o pequeno empresário ou aquele cara que, sei lá, como eu que tenho aí um business, vou dizer aqui, sou locutor. Como é que eu posso usar isso na prática, Rogério? É, a questão é fugir da mesmice, né? Uhum. Os produtos são muito parecidos. E o professor Philip Kotler, né? Aí o pai do marketing, ele sempre lembra que as, as empresas precisam criar alguma coisa, Freely e ouvintes, que seja efetivamente diferenciada do concorrente. A uhum. essa hora o concorrente está trabalhando para poder superar a sua empresa, para poder é, fazer um produto que seja diferente do seu, melhor do que o seu e atrair os seus clientes. Entendi. Veja que isso não é nada agradável, né? Então você tem pizzarias muito parecidas, todas têm pizzas, todas têm atendimento, você tem celulares que muitos são parecidos, diferente do celular da Apple, diferente ainda do celular da Samsung, que ficam ali as duas lutando para ver quem inova mais para ver quem agrega mais valor. E o que é agregar valor, afinal? Agregar valor é você colocar algum tipo de diferencial no seu produto ou na sua marca que seja diferente, que torne o seu produto, pelo menos num nível superior ao do concorrente. Então, qualquer empresa, seja uma, um, uma oficina, seja, como você disse aí, você como locutor, você já tem esse valor agregado diga-se de passagem, né? então já supera a concorrência. Mas Legal. as empresas precisam criar um diferencial. E esse diferencial é que vai fazer a sua empresa se tornar uma empresa preferida pelos clientes. Isso é sensacional. Ô, Rogério, você está me vendo ou não? Deixa eu só fazer essa pergunta. Não estou te vendo. Você não está me vendo? Ai, ai, ai. Não sei por que mais uma vez. Peço desculpas aí, porque aqui está tudo normal. Aí eu chamo o Rogerão e ele não me vê. Então você não está tendo o prazer de ver essa belezura aqui, viu? É, eu estou sem esse diferencial. <risos> boa, boa. gostei. Muito boa. Agora, falando do, do, desse aspecto diferenci do, do diferencial, que é tão importante... A pergunta que se faz é por que muitas empresas elas não investem na, na inovação dos seus produtos? Se é tão cabal que isso aconteça, por que, que elas não fazem? Essa, essa pergunta é fundamental, né? Porque o que, que acontece? Nós ainda temos, nós estamos em 2021, no dia 11 do 3, a essa hora nós temos ainda muitos empresários que têm uma visão muito técnica, hum. que eles acham que o seu produto tem que ser do jeito que eles querem fazer. Hum. Eles acham que a forma de atendimento tem que ser aquela que ele acredita. Entendi. E ele deixa de fazer uma coisa fundamental, que é ter aquela visão que nós falamos na semana passada, aquela visão holística, aquela visão voltada principalmente para o cliente. Cliente, o que, é que você quer que eu faça? O que é que você quer no meu produto? E isso a Apple faz muito bem, a Samsung faz muito bem, a Google faz muito bem, a... o sistema de negócio fechado faz muito bem que é identificar o que, que o mercado quer. Hum. E muita gente ainda tem essa visão técnica. O que, que chamam de essa visão técnica? Ele está mais preocupado com o produto do que com a satisfação do cliente. Entendi. Então, ele faz o seguinte, já que meu produto é o líder de mercado, Freire, já que meu produto sempre vendeu bem, para que, que eu vou fazer alterações nesse produto? Hum. Time que se ganha, não, não se mexe. Ai, Essas, ai. Esses mitos... Que já foram ultrapassados há séculos aí. Entendi. Então, o que, que acontece? Ele não quer mexer, ele não quer investir, ele não quer gastar, ele não quer ter que fazer alterações no produto, porque na cabeça dele isso dá trabalho. Por que, que eu vou mexer se eu estou vendendo bem? Só que ele não sabe que em volta dele estão chegando centenas de concorrentes, milhares de concorrentes com inovações, com produtos novos. E mais importante ainda, Freelay, tem um consumidor novo chegando, tem novas gerações com novos desejos, com novas é, é, possibilidades de compra, né? com, com, com vontade de ver inovações, de ter sua vida facilitada. E o produto dele vai ficando para trás, muitas vezes lentamente, e ele não percebe. Oh. Então ele tem essa cabeça voltada para aquilo que ele já foi. Como muita gente é assim ainda, né? muitos é. empresários... Fala assim, se a minha empresa sempre foi boa, por que, que eu vou mexer agora? É. Então ele investe na inovação. Agora, você está falando aí de um ponto muito interessante, porque o passado ele não significa que você vai ter sucesso agora ou no futuro. Isso não serve de, de embasamento. Ou eu tô errado, Rogério. Porque a pessoa, sei lá, a empresa fez muito sucesso lá atrás, beleza, ganhou muitos prêmios e tal, mas isso não garante que a clientela vai vir e vai estar ali, vai estar satisfeita com o seu produto hoje. É, é isso mesmo ou eu estou errado? Não, você está perfeitamente correto, porque muitas empresas, inclusive empresas poderosas americanas, empresas poderosas aqui no Brasil, que se sentiam completamente fortalecidas, se sentiam é, a, a rainha né, da, da, da bala chita, igual a gente fala aqui em Minas Gerais, <risos> né, ah, elas é. se sentiam, e eu posso citar, a VASP quebrou, a Varig quebrou, né? várias empresas tiveram que se unir a outras mais modernas do que ela né? eu já citei na semana passada a Kodak uhum. que foi uma empresa que se sentiu o, o máximo, as coisas foram mudando, foram se modernizando e ela disse, eu não eu sou realmente a empresa principal, as empresas se investem os empresários se investem de um poder que eles não têm, porque quem dá ou tira esse poder é o consumidor Entendi. Ele não acredita no consumidor, ele acredita na questão técnica. E muitas empresas estão ainda arriscadas nesse sentido. Vamos abrir a cabeça, a ideia é abrir a cabeça, ir para campo, ir para o chão de fábrica e identificar o que, que o mercado quer. A todo momento, a cada dia, as pessoas querem coisas diferentes. Então, um produto hoje, que foi no passado, ele não tem mais nada a ver com o que foi no passado, porque ele tem que sofrer pequenas alterações, e muitas vezes, Freely, grandes alterações. Entendi. Agora, eu tô dizendo isso porque eu, eu me lembro que eu entrei há pouco tempo, eu acho que uma ou duas semanas, numa pizzaria. E aí, lá na pizzaria, tava lá aquele monte de quadros, é... Melhor do não sei o quê, melhor do não sei o quê lá, e não sei o quê. Só que eu entrei ali na pizzaria e eu fui meio que ignorado. As pessoas que estavam ali, que deveriam prestar o serviço... Eu, pareci, eu me senti ali um invisível naquele lugar e querendo ser atendido, eu, eu me senti desprezado. Isso aqui não é vitimismo nem mimimi, eu tô falando no âmbito de negócios, né? Eu, eu era um cliente que entrei naquela pizzaria e como normalmente alguém deveria falar Senhor, o senhor deseja alguma coisa? O que você quer? Como eu posso te ajudar? Não, eu fui, as pessoas continuaram na sua correria né? e depois de alguns minutos é que vieram e falaram Olha, o que, que você precisa? Então, quer dizer, eu acho que ali eles já perderam alguém, Rogério. Não, não seria isso? Não vai dentro do que a gente está dizendo? É, esse, esse exemplo é perfeito e eu gosto muito do exemplo da pizzaria, porque realmente isso que você está falando acontece muito. Você chega num restaurante e numa pizzaria, tem lá os troféus, tem lá os quadros, né, o reconhecimento do é. centro é, de, de, de, de lojistas, etc, etc. E a empresa se investe disso e esquece que aquilo ali... É um quadro na parede, hum. não é mais o atendimento que faz. Então é você bom. entra lá com sua família e o pessoal não faz um reconhecimento visual imediato. Hum. Essa é a primeira questão que diferencia de muitas, é o seguinte, você entrou, já tem alguém para dizer, opa, que bom que você está aqui, escolha a sua mesa, etc, etc. Sim quer alguma cadeira diferente para criança, essa coisa toda. Mas a empresa investida na cabeça dela, de que ela sempre foi a melhor, porque ela tem lá na parede, esse é o seu, seu exemplo, é, é excelente. Né? Ah, troféus e tal. Então, eu Sim. falo assim, o cliente, se quiser, aguarde, porque nós estamos fazendo, estamos cheios hoje, estamos com as mesas lotadas. Aliás, eles têm um prazer em falar, estamos com as mesas lotadas. Está, mas não devia estar, devia ter mais mesas. Sim, sensacional. Então, quer dizer, ele está ali para servir sim. e não para ser é, é, é, avaliado não para avaliado sim, mas não para ser observado e, e, e, apa, e ser apaixonado pelos clientes ele é que, deve, é que deve ser apaixonado pelos clientes e muitas empresas ainda e você deu um excelente exemplo se comportam assim, hotéis se comportam assim, imagina você chegando na família, com sua família num hotel para poder passar umas férias, você fez um esforço Tremendo para conseguir ali dias e, uhum. e, e, e dinheiro e tal. Chega lá e não tem ninguém no balcão. Nossa. Ou alguém do balcão que está lá, né na, ali na recepção, nem olha para sua cara. Nossa. A sua filha, o seu filho ali, a sua esposa. Quer dizer, peraí, mas nós estamos chegando aqui com toda uma alegria no coração uhum. e você não tem atenção. O certo que alguns hotéis fazem né, é estar lá, na, lá fora, já com alguém para te receber, é? Isso acontece em muitos hotéis Mas em muitos não acontece Esses são os hotéis Que estão, hotéis, ou, ou outro negócio que estão com seus dias contados E eu não tenho é, Medo de falar Porque a gente já viu isso muitas, A gente tem pesquisado sobre isso Muitas empresas que não inovam Que não criam esse diferencial E olha que isso nem é um diferencial né? Isso é obrigação Sim. Mas Além de cumprir Freiley e ouvintes, a obrigação, a empresa tem que oferecer algo a mais, algo que a diferencie. Você fala: "Nossa, esse hotel ou essa pizzaria ou esta oficina tem alguma coisa aqui a mais que me agrada, que me faz, que vai, que vai me fazer voltar aqui". Que legal, que legal, sensacional muito bacana essa, essas dicas aí pra você que tá acompanhando, e aí faz toda a diferença, né? Você entra num lugar, você quer ser bem atendido, você tá querendo, é, afinal de contas, é o seu dia, você trabalhou a semana inteira, por exemplo, aqui as pessoas, às vezes, tem um dia, tem o seu dia off, né? O seu dia de folga, né? Seja é. domingo, seja outro dia qualquer, mas enfim, e aí você sai, vai num determinado, num determinado lugar, e você quer ser bem tratado, né? Não, não tô falando de... Você quer ser bem tratado, você vai com a sua família, um dia feliz, tá todo mundo ali, pá, aquela coisa toda, e de repente você acaba se frustrando é complicado então aos atendentes aos donos de business por favor atenção no seu cliente né porque a competição é grande para ele sair dali e ir pro vizinho é um pulo né Rogério é um pulo exatamente o que me deixa preocupado Freely, é que muitas vezes a pequena empresa ela tem um primeiro resultado ela já entra nessa onda de que eu sou bom, então agora vai ser isso aqui que eu estou oferecendo. Uhum. Né? Ele deixa, ele para de observar o cliente. As grandes empresas observam o cliente o tempo todo. Se você observar as as, as vamos voltar para as empresas grandes, né? Uhum. Se você observar a Apple, que para mim hoje é uma das empresas é, é, líderes aí em termos de, de entendimento do que, que o cliente quer, quando qualquer pessoa do mundo pega um aparelho da, da Apple e também da Samsung, você vê que ali tem toda uma, uma associação, né? o que a pessoa Sim. busca vai estar ali. Por quê? Isso é uma coincidência? Não. Isso é estudo que eles fazem. O que, que os clientes querem? Como é que os clientes querem? O que, que o nosso aparelho tem é que os clientes não estavam satisfeitos, que a gente precisa fazer? As concessionárias de veículos, as, empresas, as fabricantes de veículos também fazem muito isso. Por isso que todo ano é, os carros mudam porque é feito um estudo durante todo o transcorrer do ano para saber quais são os problemas que os clientes perceberam no produto. Essa é a questão, nós temos que ter um diferencial. Muito bacana. Agora, falando em termos aí de, de empresas, hoje nós estamos vendo um momento no Brasil e no mundo né, de muitas pessoas, micro, pequenos empresários, empreendedores, né, estamos na época do empreendedorismo, então nós temos também muitas startups, Começando, né? é possível uma empresa pequena ou uma nova startup é, criar um diferencial competitivo e se dar bem no mercado, no meio de tudo isso que a gente está falando? O Frilho, a gente tem conversado com pequenos empresários aqui no Brasil e normalmente há um, um certo desânimo, porque eles acham que para ter diferencial precisa ter dinheiro. Hum. Para ter diferencial precisa ser grande. E a gente tem mostrado não. Você não precisa ser uma grande empresa, nem ter um, um caixa maravilhoso, um faturamento maravilhoso. O diferencial, ela vai, começa na cabeça do dono. O diferencial começa naquilo que você pode oferecer ao cliente. Ofereça um sorriso, já é um diferencial, porque em muitas outras empresas concorrentes, as pessoas são, é, têm a cara feia. Só para dar um exemplo, assim, dos mais elementar. Você pode é, ser um pouco mais gentil do que a maioria das pessoas. Você pode dar um pequeno brinde. Quer dizer, qualquer coisa agrega valor àquilo que o cliente espera. O que é agregar valor, mais uma vez? É você oferecer algo que não está na expectativa do cliente. Então, se um cliente vai no seu pequeno negócio e você oferece aquilo que ele espera e mais alguma coisa, né, uma rapidez maior no atendimento, um pós-venda... É, garantido. Outro dia veio uma pessoa aqui em casa e é, fez um serviço. e Eu disse: O que, que você me eu sempre. Eu sou chato, né? O que, que você me oferece de melhor, de mais? Você está me dando aqui três uhum. meses de garantia. Aí ele falou: Não, faz o seguinte, eu te dou cinco meses de garantia. Isso te deixa satisfeito? Falei: Me deixa. <risos> isso é um diferencial. Uou. Porque as outras não fariam isso. Não, três meses? É, é ordem da Não é isso? É, é, é? é ordem é isso. da casa? É o dono não permite? Não, perfeitamente. Então você tem que deixar a sua equipe de vendas, a sua equipe de relacionamento com o cliente, já com alguma, vamos chamar assim, né, bem simples, com alguma carta na manga para poder atender as necessidades, é, adicionar né, é, é, algum valor, uhum. agregar algum valor àquilo que o cliente quer. E isso tem um detalhe também. Que isso não pode ser uma vez ou outra, isso tem que fazer parte de uma filosofia da empresa. A empresa sempre tem que buscar é, agregar valor ao seu produto, né? Que bacana essa conversa nossa. E infelizmente, Rogério, eu vejo que às vezes muitas pequenas empresas pecam nisso que você está dizendo, né? Às vezes de, de, pediu ali alguma coisa, aí não, vou te dar cinco meses, três meses, o que for, oito meses. Eu não sei, às vezes a cabeça dos donos falta isso que a gente está dizendo aqui, né? Então, é precisa mudar, hein, Rogério? Exato. Então, o, a, o que a gente pode recomendar, Freely, é que os proprietários que estão nos ouvindo, os gerentes, né? Procurem, ainda hoje, se reunir e verificar o seguinte, qual é o nosso valor agregado? Uhum. E tem um nome que eu gosto muito, que o professor é, Porter fala, que é vantagem competitiva. Toda empresa, por menor que seja, tem que ter uma vantagem competitiva. Ah, Rogério, mas toda Boston, eu tenho que ser melhor do que toda Boston? Não, você pode ser melhor do que uh, as outras empresas que concorrem com você no bairro que você atua em Boston, sei lá, em dois, três bairros, aí vai depender de, da sua, do porte da sua empresa. Se Sim. você atende a toda Boston, por que não você ter diferenças, né? uh, você ter... É, valores, você ter agregações, né? valores agregados que superem ali os seus concorrentes. Em tudo, não. Ofereça um ou outro aspecto que o cliente é, se sinta satisfeito. Ah, eu vejo muito o pessoal reclamar, muitas vezes, para não ter que fazer. Ah, Porque não é difícil achar diferencial. Entendi. Então a gente tem que dar uma marteladinha e dizer, não, senhor, você precisa reunir <risos> agora, vamos reunir lá agora. Ah, é. A gente dá uma puxada de orelha. Vamos e vamos ver com a sua equipe o que, que o seu pessoal de vendas acha que os clientes entendi. querem e que você não está oferecendo, e que você pode oferecer sem grandes custos. Entendi. Agora, dentro disso que você está dizendo aí, o que, que dá a essa empresa uma vantagem competitiva? Você falou de algumas coisinhas, o que mais que você poderia destacar aí? É, então, o que, que acontece? A empresa ela precisa estudar o cliente. Como é que você descobre o que, que é vantagem competitiva? É quando você pergunta para o cliente, é quando você identifica no cliente quais os níveis de reclamação, né? o nível maior de reclamação. Eu tenho sugerido muito, agora com esse mundo digital, etc., que você tenha, você, se você não tiver funcionário, você, você mesmo como dono, entre no site e identifique, tem programas que fazem isso, identifique o seguinte, quando aparece o seu nome, o nome da sua empresa, no site, verifique se é uma reclamação. E se for reclamações, aqui tem sites aí também, com certeza, sites é, de reclamações, etc. Todas as reclamações, todas as referências que fizerem sua empresa, você que é o proprietário, se for uma empresa média ou pequena, liga diretamente para o cliente. Cliente, eu estou vendo aqui que você reclamou do aspecto X agora, há duas horas antes, você reclamou. Eu sou o proprietário da empresa e gostaria de resolver isso, gostaria de te deixar feliz. O que é realmente, quer dizer, procurar identificar. Tem alguns casos... Que o cliente vai na casa do cliente agora com a pandemia, com alguns cuidados. Uhum. Vai na casa do cliente, leva um produto novo, leva a, a o aquele é, faz a solução do problema, né? Se for de manutenção, ele leva o produto consertado imediatamente e ainda leva alguma coisa, alguma lembrança, alguma coisa que, que deixe na cabeça do, do, do cliente, né? É um sentimento positivo. Tem uma questão que eu queria comentar, Filipe. Muitas vezes, já está comprovado aí em pesquisas, que aquele cliente que reclamou e foi extremamente bem atendido, ele passa a ficar mais fã da empresa hum. do que um cliente que foi só a bem atendido. Eu concordo, eu concordo. Então, recuperar clientes de maneira brilhante, de maneira excepcional, você traz o cliente, você entra no coração do cliente e traz ele para a sua empresa. Isso, isso é um diferencial. O Rogério, isso que você está dizendo serve para todos os níveis, em qualquer e qualquer tipo de empresa e business, viu? Eu acredito que qualquer um, seja, sei lá, eu vou usar aqui um exemplo, né? Eu como um locutor, isso serve para mim, né? Para ajudar ali o cliente, enfim. Eu acho que isso que você está dizendo aí serve para todos os aspectos e todo mundo, de forma geral, viu? Sem dúvida, sem dúvida. O, o marketing tem um negócio muito bacana, que é, que é um termo americano, que é chamado feedback. Então é o seguinte, o tempo todo, se você quer ser diferencial, né, se você quer ter uma diferença em relação aos concorrentes, primeiro passo, vai, vai aí o primeiro passo, é buscar insistentemente o feedback dos clientes. Muitos clientes é, querem e gostam de responder, gostam de dar feedback, gostam de apontar aquilo que não os deixou satisfeitos. Então, você tem lojas aí nos Estados Unidos que você, quando sai, ó, é, tem lá uma, uma, três perguntas. Você ficou é, a, a nota é de 0 a 5, que nota você dá? Você aperta e sai. Uhum. Isso aí, no final do dia, o gerente já, ou, ou, ou o diretor, se for uma empresa menor, ou o dono, já reúne toda a equipe e fala, ó, hoje nós tivemos um número maior de notas 3 de notas 2, o que, que aconteceu? E aí o próprio pessoal faz a sua análise. Que que o que, que nós podemos amanhã é, fazer para que a gente possa ter mais notas 4, e 5 de preferência? O que, que nós podemos fazer de diferente? Que, que valor que nós podemos agregar que nós não estamos agregando? Muito então bom. tudo isso faz parte. Então eu tenho que analisar o público o tempo inteiro. Quando eu começo a tirar 5, eu falo como é que a gente faz? Para tirar cinco sem nenhum tipo de, de, de, de é, sem um 4, sem um 3. A gente tirar só cinco. Aí vem mais fortemente ainda a agregação de valor. E o cliente falar isso para você. O mais fácil, Freely e ouvintes, é que o cliente está disposto a nos contar o que, que deixaria, o que, que o deixaria mais feliz. Que legal, gente. Que aula, hein? Que aula! Olha, você que está acompanhando aí o programa, toma nota porque isso vai fazer toda a diferença aí no seu business é, e na sua empresa. Agora, por que tantas empresas, grandes ou pequenas, fecham as portas enquanto os concorrentes crescem? Ei, Rogerão, olha o problema. É... É um negócio que também vem acontecendo desde que as empresas começaram a ficar aí mais conhecidas, desde os anos 70 e, e, e quando o marketing começou a crescer, a gente começou a observar tudo isso aí, o pessoal começou a observar que no mesmo segmento, numa mesma rua, empresas do mesmo segmento, uma quebra, vai embora e a outra cresce. Obviamente, e é, é, os estudos têm mostrado isso, que é o sistema de diferenciação. Os clientes entram em um, em um bar, os clientes entram em uma loja de roupas e tem um determinado tipo de atendimento, de relacionamento, de oferta de produtos. Ele vai lá, tudo bem. Quando ele vai na outra, ele vê que a outra tem é, produtos melhores, tem mais cores, mais variedade, tem melhor atendimento maior rapidez no caixa, então chega um ponto que ele começa a comparar, o cliente hoje em dia, principalmente essa nova geração, eles são altamente é, comparadores de empresas, eles pegam cinco, seis empresas e comparam, ainda mais agora com o mundo digital, então a empresa que é comum, que é normal, que só tem aquelas cores tradicionais, que não tem uma novidade, que agora estou falando de, quanti... de, de produtos também, hein? além do atendimento, então, Aquela empresa é, que cresce, que continua melhorando, ela tem mais variedade, ela tem mais cores, ela tem maior, é, é, maior, melhor prestação dos serviços que ela, que, ela, que ela tem, ela sempre oferece algo a mais. É, voltando a falar de uma grande empresa, o celular quebrou, o cara foi na empresa, o cliente foi na empresa, falou quebrou, etc. A empresa falou, ó, fazer o seguinte... Vamos trocar esse, esse aparelho para você. Peraí, mas como é que uma empresa pode fazer isso sempre? Não precisa ser sempre. Mas você precisa ter alguns diferenciais que geram uma mídia boca a boca, que gerem uma mídia boca a boca positiva. Então, a, a empresa tem que buscar sempre é, que os clientes tenham, é, quando saem da empresa ou quando se relacionam com a empresa, saiam dali encantados, saiam dali é, sempre fazendo uma comparação, engraçado, aquela empresa não me ofereceu tudo isso, e essa me ofereceu. Adivinha, Freely, em qual, em qual empresa ele, ele vai é, voltar na próxima vez, e qual empresa ele vai fazer a mídia boca a boca. Ele Ufa. vai falar, ó, oh, oh, Freely, tem uma empresa que eu fui lá, tem uma pizzaria, aí vai. Tem qualquer empresa, grande Sim. ou pequena, tá? Tem aquele aparelho que eu achei maravilhoso. Aí você vai e fala para mais alguém, ó, oh, me falaram... Essa mídia boca a boca ela é muito positiva. O contrário também, infelizmente, é, é, é, é, é ruim, porque quanto mais as pessoas falam mal, a, a, a agilidade, a rapidez com ali que, que aquela notícia negativa viraliza é impressionante isso já está comprovado em diversas pesquisas então nós temos que fazer o melhor possível criar diferenciações para termos uma mídia boca a boca e fazemos tudo tudo tudo para evitarmos qualquer tipo de insatisfação por parte dos clientes criar diferenciação não ser igual ser ter qualquer coisa que seja melhor e qualquer coisa sempre que dia que nós podemos parar de, de melhorar Rogério que dia que nós podemos parar de melhorar no marketing freely Nunca. Nós vamos sempre ter que buscar algum diferencial. Que bacana. Bom, vamos caminhando aqui para o final dessa, desse bate-papo. Como é que você acha, ou como é que deverá ser os produtos do futuro? né Você acha que as empresas elas vão conseguir é, atender ou entender os desejos aí das novas gerações de compradores? O que, que, que, que você acha de, de, do futuro, vamos dizer assim, né? Fala, vamos lá, futurologia aqui nesse programa. É, futurologia. As, a, a, as empresas têm feito aí muitas pesquisas para saber é, qual que vai ser a geração que vai estar comprando, por exemplo, em 2025. Quem são eles hoje? Qual que é a probabilidade? deles, é, de comportamento deles nos próximos anos. Uma coisa é certa, cada vez mais os clientes querem produtos que sejam íntimos do seu desejo, que eles possam comprar produtos que atendam especificamente os seus desejos. Então, muitas vezes, você tem um cliente que quer do mesmo produto alguns benefícios e outra pessoa que é do mesmo grupo que quer outros benefícios, então as empresas vão ter que estar cada vez mais íntimas, cada vez mais sabendo dos desejos mais profundos dos seus clientes para poderem ter a capacidade de direcionar as, os benefícios que os clientes querem e conseguirem atender, então não adianta mais fazer um padrão de produto, cada vez mais isso que está acontecendo agora, isso vai se, se fortalecer as empresas vão ter que fazer produtos é, quase que personalizados. E essa personalização, ela vai mudar muito a estrutura de produção, vai mudar muito a, a estratégia de relacionamento com os clientes. Porque a cada vez, cada ano que passa, a nossa, a, as empresas têm a, uma intimidade maior com seus clientes, sabem cada vez mais o que seus clientes desejam. E isso vai só aumentar no futuro. Então, não adianta você ter uma linha de montagem padrão como foi, no, como foi no passado. A gente vai ter que ter um sistema de montagem de produtos e de comunicação, tudo isso quase que individual, praticamente individual. E isso vai gerar uma, nova, é, uma necessidade nova de mudança nas organizações. Então, as empresas que acharem que está tudo bem, que está vendendo bem, essas podem ficar para trás. As empresas têm que começar a pensar quem vai ser o consumidor de 2025. Que legal. Senhoras e senhores, Rogério e Tobias aqui no programa. Deixa eu ver aqui a Andreia. Bom dia para você, Andreia, ligada com a gente no programa. Mamãe Esmeralda também tá por aqui. Que beleza. Obrigado a todos vocês aí pelo carinho. São parceiros. Ela tá dando um bom dia aqui para você, uh, Rogério. Bom dia. Né, bom dia. No nosso programa. Esmeraldo. Bom dia, Andreia. Agora, Rogerão, para a gente encerrar, deixa aí a frase da semana, meu querido, para a gente poder refletir aí nessas pedradas que você trouxe hoje no programa, esse, essa chamada de atenção no, pre, no pequeno, médio e grande empresário, né? Porque todo mundo pode melhorar, né, Rogério? Tem uma frase que eu gosto de usar muito, que é, ninguém é tão pobre que não possa dar nada, ninguém é tão rico que não possa receber nada. Então, quer dizer, é, dá para melhorar sim, gente. Vamos para cima. Capricha, Rogério! É, e principalmente é, as empresas pequenas, com pandemia, pós-pandemia, a pandemia não pode servir de desculpa para você paralisar no tempo. Pelo contrário, vamos aproveitar, vamos, vamos é, é, é, desenvolver e vamos abrir aí cada vez mais a nossa mente. A frase de hoje, Freely, tem a ver com o que nós estamos falando aqui agora, tá? Uhum. E diz o seguinte, um produto não é um produto, a não ser que seja vendido. Do contrário, é apenas uma peça de museu. Olha, ah, repete que aí, repete aí, repete aí, repete aí. Um produto não é um produto, a não ser que seja vendido a um cliente. Do contrário, é apenas uma peça de museu. O estoque de produto seu não é nem produto, aquele é um estoque. O produto ele se torna realmente uma coisa viva quando você o vendedor pega aquele produto ou a empresa, né? pega o produto e entrega nas mãos do cliente, ali ele se transforma num produto produto é aquilo que o cliente usa produto é aquilo que o cliente deseja produto é aquilo que o cliente quer comprar de você e compra de você, o cuidado que nós temos que ter com, com isso é fundamental o que, que é produto é aquilo que eu efetivamente consigo colocar na mão dos meus clientes senhoras, senhores professor Rogério Tobias aqui no programa Negócio Fechado um bate-papo sensacional Nesta quinta-feira. Bom, Rogerão, muito obrigado pelo carinho, te agradeço demais. Que dia que é o programa, para as pessoas poderem te acompanhar? O programa é toda quarta-feira, quarta. às 11 horas, horário de Boston. É, vai de 11 a meio-dia, né? E a gente está acrescentando agora algum, um, um quadro novo, que são entrevistas que a gente faz com empresários aí de Boston, empresários de sucesso, para que, além daquilo que a gente falar, que tem um tom, muitas vezes, acadêmico, mesmo que seja prático, mas eu acho fundamental que tenha alguém, que tenha um empresário que esteja atuando em Boston para falar para o público né, do, do, da rede Negócio Fechado sobre o seu sucesso, as suas dificuldades e o que, que levou a empresa dele a chegar no nível bacana que chegou. Né? Toda quarta-feira, então, de 11 horas, é, horário de Boston, até meio-dia. Chama-se... Se... Falando de marketing. Falando de marketing, sensacional. Rogério, te agradeço. Professor, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela, é, por essa aula, mais uma aula aqui no nosso programa nesta quinta-feira. Obrigado por dedicar aí o seu tempo aqui no programa. E semana que vem para você aí, é, mais cedo, hein? Uma hora de diferença agora, mudando o horário. É, domingo, nós vamos alinhar isso aí para a gente entrar... É, no tempo certinho, no sentido que agora são duas horas, né? Aqui 8h21, aí 10h21, né? Semana que vem, 9h21 no seu relógio aí. Viu, professor? Vamos que vamos! Tá bem, vamos trocando aqui. É uma honra estar com você aí, estar com todo o público que acompanha o programa, né? A gente fica muito feliz em poder bater esse papo aí sobre marketing, a gente fica muito feliz e só tem a agradecer. Tamo junto. Senhoras e senhores, Rogério Tobias aqui no programa Negócio Fechado. Ele volta na semana que vem com muito mais aqui no programa Negócio Fechado. E a você, meu muito obrigado. né? Estamos aqui uh, encerrando o programa uh, e o Vitão está comentando aqui Ninguém é velho demais que não possa aprender e nem novo demais que não possa ensinar. Sensacional, Vitão. E a Andréia tá dizendo aqui, tem que ser rotativo, senão vira museu mesmo. Olha aí, que beleza. Obrigado, gente. Voltamos na semana que vem. Rogerão, tudo de bom. Deus abençoe, meu querido. Tamo junto. Um abraço. Tamo junto. Deus quiser. É isso, gente. Aos nossos amigos e patrocinadores, o meu muitíssimo obrigado. Beijo no coração de vocês. Tamo junto. Amanhã tem mais.